Gana ali com a Sol, Lá. Olha aí. Lá, Sol, Gana, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então você vê que ela segue a escala. Ela segue todo o Então, o que é uma nota musical? É um conjunto. Os seus dedos vão apertar notas. E as notas que você apertar vão produzir um acorde. Eu só falo errado. É e a nota do okay. é assim que O se. É é, é, é Tem que muita paciência. E a nota. E é, Escreve como eu vou te É quando você aperta quando você aperta uma corda em algum lugar. Então, ó, aqui é uma nota. Aqui é uma nota, um aqui é aqui é uma nota, aqui é outra nota, aqui é outra nota. Mas o que é um acorde? Um acorde é um conjunto de notas, é quando você aperta dois dedos ou mais. Então, aqui por exemplo, aqui é uma nota, aqui já é um acorde, um acorde. Então, eu apertei dois. Então, escreve bem embaixo, vira para a forma. Sol. Lá. Lá é mais fácil que É um, dois, três. Não, não, lá. Aqui, ó. Um, dois, três. alfa. Tá exercício. Corta aqui de o da perna Sem os outros. Se tiver saindo, merece. Se saindo esse dedo em cima e ajuda a apertar. lo O que é você? É essa aqui em né? cima. Sua mão continua chapado. Sua mão está assim. Colado aqui. Como você vai fazer assim? Ela tem que girar. Ela tem que girar. vindo. Tá? que você não precisa bater com o mundo, não com outro, com a carne. Não Você assim A gente <síntale> vai numa lá na. vai para lá. A gente não na uma Não. Não, assim, não para você lá. Aí sabe só na Sim. Só fácil lá. Aí vai 10 horas só Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.